Olá, minhas amigas, hoje eu vou trabalhar a lateral, ombros e peito. Isso aí, salve, salve minhas guerreiras, minha mãe vai fazer um treinamento, onde ela vai trabalhar bem a lateral das coxas, ela está atrás da cadeira, mas dá para vocês observarem como é que é feito o treinamento. Ela vai abrir primeiro a perna, abre a perna, isso, fechou, abre a outra, isso. E ela vai fazer esse movimento direto quantas vezes ela conseguir. Não tem uma contagem. Observe que ela vai fazer o máximo que ela puder fazer. Vai lá, continua fazendo isso. O máximo que conseguir. Isso. Olhando para frente. Isso. Isso. Isso, a perna sempre esticada para o lado, sem chutar, é abrir lateralmente, suave, isso, sem chutar, a perna sai aberta, esticada, vai, abre, isso, devagar, abre, isso, sem jogar muito corpo, isso, vamos embora. Faz o máximo de tempo que você conseguir esse posicionamento, vamos embora, continua, sem chutar, é abrir lateralmente. Isso. Já sai para a perna do lado para abrir. É só fazer esse movimento aqui, abrindo. Isso, é só abrir. Muito lá em cima, não. Não, é só abrir bem a perna. Isso. Isso. Abra bem a perna. Continue. Faça o máximo que conseguir, vai. Máximo. Vai forçar, vai doer. Mas eu quero que continue. Tá sentindo bem? Tô. Isso, continua, não para não. Isso, isso, vai, continua, isso, continua, vai, força. Tá puxando? Não dá. tá doendo tá. aonde? Aí Continua, continua Para não tá sentindo é sentindo é, a pontuação aí? Não é pra sentir a pontuação É para sentir a ah, lateral da coxa Vai Isso, abre Mais alto, mais alto Isso, vai Isso Isso Ai. Isso isso Continua Vai isso, continua fazendo Está perfeito Isso, está puxado Isso Vai Continua Para não Isso Isso Já não está apertando, né? Agora senta, senta aí na frente da cadeira isso Pegue essas duas garrafas pet Isso Pegue as garrafas pet Ok Aí, isso aí Aí agora, senta com o bumbum mais atrás na cadeira Isso Sentou com o bumbum atrás Estufa o peitoral Põe as garrafas do lado E faz esse movimento aqui De subir e descida para as garrafas Isso Contando ou um. não? Faz contando. Vai lá, o máximo um. que conseguir. Vai. Um. Mais lá em cima. Dois. Isso. Isso. A garrafa do lado Dez. do corpo. Isso. Agora, braço fechado. ó Braço Sexto. fechado. Sexto. isso Sete. Vamos embora. Oito. Isso. Nove. Vamos embora. Braço esticado. Onze. Isso. Doze. Vai. 3. 14. Isso. 15. Continua. 16. Vai. 17. Isso. 18, levanta, 18, levanta esse braço. 24, mais alto. 20. Só despegando. Bora. Põe aí, ajeita a garrafa. Isso. Ajeitou. Vai. 23, 23. Levanta. Joga um pouco mais pra cá um pouquinho. Isso. 25, levanta os dois braços, lá em cima. 26, isso. Isso. Isso. 28. Isso. 29. Vambora. 30. Isso. 31. Isso. Já o corpo vai pra cá. 33, Ajeita o um. Isso. 24. Levanta os dois braços. 25. Isso. 26. Levanta o braço. 37. Isso. 28. Levanta os braços. 29. Parou, vai pra trás da cadeira. Vai para trás da cadeira. Isso. Vai. Faz o movimento agora. Abrindo e fechando. Vai. Não. Abre um e abre o outro. É igual o outro que você estava fazendo. Isso. Vai. Vai. Continua. Isso. Vai contando. Cinco. cinco. Seis. Ah, cinco. Cinco Seis. Seis. Sete. Sete. Oito. Oito. Continua. Nove. Nove. Dez. Dez. Onze. Onze. onze, onze doze. Doze. Treze. Treze quatorze, quatorze, quinze, quinze, dezesseis, dezessete, dezessete, dezoito, dezoito, dezenove, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e um, 22, mais alegria, vamos embora. 22, 23, 23, 24, 24, Isso. 25, 25, Levanta mais. 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30. 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, Quarenta e um quarenta e um quarenta e dois quarenta e dois quarenta levanta mais levanta mais isso em isso vamos isso. 48, 48. 49, pai, vai cair, vamos Vambora. 50 50. 50 Vambora. Ah, 51, 1. Mais alto. 51. Isso. 52. 52. 52. 53, 53. 53. Isso. 54. 54. 55. 55. 56. 56. 57, 57 Isso. 58, 58 59, 59 60, 60 chutar, é abrir a terra. 61, 61 62, 62 63, 63 64, 64 65, 65, 65, 66, 66, 67. Tá ótimo, 67, já tá saindo ruim já. 68. Tá ótimo, porque já não tá Agora senta na cadeira e faz do braço para finalizar. Vamos Sentou. Isso, senta mais atrás na cadeira. Isso. É, vai. Pegou. Segura bem. Vou botar uma lixa uma nessa... Porque... Isso, escorreta. Vai. Sobe. Vai. Estufa o peito. Isso. Um. Vai. Um. Dois. Isso. Três. Lá em cima. Quatro. Lá em cima. Cinco. Lá em cima mesmo. Seis. Já o corpo para cá. Sete. Isso. Oito. Vamos embora. Levanta. Nove. Isso. 10. Segura com força a garrafa. Mão. Se é um Aperta mesmo é os dedos. É pesado, mas é para isso mesmo. Vamos. Dois litros de água. Vamos. Isso aí. Vamos. Traz o ombro. Levanta mais. Isso. Joga um pouco para cá. Isso. Ó. Isso. Vai. em cima. Isso. Isso. Isso. Isso. isso. isso. Isso, isso, foi. Finalizamos mais um treinamento com minha mãe, utilizando duas garrafas PET, fazendo treino para a lateral da, das coxas. Sentiu a lateral das coxas doendo? Essa lateral aqui, isso. Então, é isso que tem que ficar, sentir bastante. Foi um treinamento simples, fácil, que você pode utilizar em casa, pode fazer com total segurança segurando a cadeira pode ser atrás do sofá só não pode é deixar de fazer o treinamento não é verdade? isso tem que fazer todos os dias então, então pronto por isso que eu estou conseguindo porque todos os dias o professor vai tá comigo. isso aí, manda um beijão para todo tá, mundo minhas amigas um beijo para todas minhas guerreiras, guerreiras. um beijo para todas vocês e até nosso próximo encontro